E aí, galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10? É? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trarei vocês, sim, você não leu errado, isso não é clickbait. Ben 10, Omniverse tem fortes indícios de voltar. Então, vamos ver aqui, galera, que eu tô muito hypado com isso. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, então depois de vocês muito pedirem aí, Daniel, cadê novas informações sobre o novo Ben 10? Bem, eu achei uma informação assim que, tá, eu tô super ponto, entendeu? Não é certeza que ele tá falando aqui claramente que é Ben 10, entendeu? Mas eu acredito fielmente que isso é um indício que ele tá falando de Ben 10 que vai voltar. Porque, ó, se liga aí, ó, foi a Cartoon Network que postou isso aqui, né? Que a Cartoon Network Studios está contratando artistas de storyboard, né? Tipo, é por, o uma experiência, uma produção de televisão ou longa-metragem de animação forte um conjunto de habilidades para contar histórias, ensinar e compor quadros para animação, compreensão extremamente forte da narrativa cômica e ação dinâmica no storyboard. Ó, é um aventura espacial com média e ação dinâmica. Mano, vai dizer que isso não, não se encaixa Perfeitamente com o Menezes e o entendeu? Então será que os caras escutaram Aí o Restore the Omniverse O Omniverse 2 realmente vai acontecer É porque a gente tem que pensar alto, né galera Tipo, muita gente acha que isso é impossível Mas, mano, assim Eu, na minha opinião, né, nos meus conceitos Eu acredito que a gente vive no mundo Do impossível, entendeu? Qualquer coisa pode acontecer Porque assim, galera, convenhamos Muita gente acreditou que era impossível O Homem-Aran sem volta pra casa Acontecer e aconteceu. Né? Se é que vocês me entendem. Então porque Bender's Universo 2 não poderia acontecer. Mas vamos lá, vamos teorizar como é que seria isso daí. Já que a carta não tá atrás de novos artistas, de storyboard, será que vai mudar o traço? Vai ser um traço mais sério, né? Porque acreditamos né, que pode ser uma série mais madura, uma série mais 13, né? São rumores né, que Bender's pode ser assim, não é certeza, né? Mas a gente pode acreditar que Bender's Homem Universe poderia voltar de um jeito assim para atrair o público mais velho, né? Daí eles fariam um, um traço assim mais maduro, um traço assim mais diferente do que foi eu sei que o estilo de arte do clássico é muito bom, né? Tipo, pra, na, minha, na minha opinião, de todos os 10, o melhor traço é o do clássico mesmo, né? Tipo, até pra, pra dar uma ajuda, assim, no orçamento, eles fazem algumas cenas estáticas, né? É muito legal quando eles mostram aquelas cenas de luta assim, aí ficava um negócio estático, com aquela animação toda bem bonitona. Já em WAF, é, é um pouco mais simples, tipo, não, eu assim, sei, é por causa que a, a arte e o af os personagens, o design dos personagens é muito bonito, porém, a animação é que acaba lascando por causa que a animação é muito simples, entendeu? A gente a gente vê que tem vários personagens, tipo, quando tem multidão, essas coisas, eles ficam só parados lá, como se fosse um monte de objeto e não seres humanos. E praticamente todo mundo tem a mesma cara ali, né? É uma coisa assim que o af peca muito. Agora, o universo melhorou isso, tipo, tem mais personagens diversificados, com aparência diferente, até os alienígenas, né? Tem várias espécies que, diferente do af eram todos iguais, como os Ectonuris, por exemplo, foram mostrados lá todos iguais, em Omniverse, mostram diversidade na aparência dos Ectonores, isso é legal, né? e o Omniverse tem um traço assim, mais diferente também, por causa que é mais fluido, você vê que a animação, as lutas em Omniverse um são com mais movimentação, assim, é um negócio bonito de se ver. Mas agora a gente imagina um traço totalmente novo, né, é uma possibilidade que seria muito legal, tá, a gente pode pensar, ah, e o Derek, né, por causa que o Derek, ele dá muitas informações pra gente, tá, eu sei que algumas informações falam umas coisas assim que não tem nada a ver, mas muita informação legal foi que revelou. Só que a gente tem que pensar assim: não é diretor de artes, é artista de storyboard. Entendeu? O artista de storyboard é uma coisa, agora diretor de arte é uma coisa. Pode ser que o Derek continue sendo diretor de arte ou não, mas uma coisa assim: se mudar o visual, né? A gente já sabe dentro do universo da série qual é a explicação, sapiens em Que É uma explicação assim bem sólida. Por causa que Ben 10 foi o primeiro desenho que eu vi, eu não vi um outro desenho que tivesse explicação que o motivo do visual, né? A arte de Ben 10 mudar. Ao decorrer das séries, foi por causa que os sapos celestiais alteraram a realidade, entendeu? Tipo, pra mim é genial. Eu sei que tem gente que não gosta quando eu falo, mas é porque é assim, galera. A gente não pode extrapolar, entendeu? Tipo, tudo meter sapo celestial no meio, entendeu? Por exemplo, dizer que a Gwen, ela ficou com aquele visual mais nerd por causa que foi o sapo celestial que mudou. Não, cara, não tem nada a ver isso aí. No próprio universo é falado que a Gwen, ela mudou a aparência dela pra se adaptar melhor à faculdade, entendeu? Agora, assim, uma coisa é certa. A Gwen, ela tá com o traço, o estilo de arte diferente, né? Até porque a Gwen não tinha sardas e agora ela tem, por quê? Porque os Sábios Celestiais mudaram isso, né? Mudaram nesse quesito. Agora, no visual da Gwen, assim, na roupa, ela tem o óculos, a dizer que foi o Sábio Celestial. Não, galera, aí também já é demais. É exagero. Não é pouco um fato, eu não tenho a aqui chamado exagero, porque se tivesse, eu gritaria EXAGERO! Entendeu? Então, e isso também explica algumas coisas, tipo, por que alguns artes têm a mudança de biologia, tipo, o idem ele ganha garras, o Espórito perde os olhos que ele tinha nos ombros, entendeu? Tudo isso é porque, ah, os Sabes os decidiram alterar a realidade assim alterando também a biologia dos aliens, baseado na nova aparência que eles adquiriram. A gente tem que sonhar agora, imagina aí Ben 10 com sangue, essas coisas. Tá, eu sei que Ben 10 já teve sangue aí, o Andrés, né, só que não era um sangue assim tão explícito, né? uma coisa assim, com cenas mais violentas, os personagens lá jorrando sangue, todas essas coisas. Claro, não exageradamente, né? Não é uma coisa gore também, né? Mas, cenas assim que a gente ficasse empolgado, a gente achando que o personagem ia morrer, ainda dá você dar em histórias bastante incríveis, porque Ben 10 é um universo enorme, né? Dá pra englobar inúmeras histórias, explorar várias coisas. Vamos teorizar aqui o que é que poderia acontecer. Bom, é que a gente sabe, né? O que aconteceria se o universo continuasse era a viagem espacial. Então, a gente poderia pensar que ben né, o Universo finalmente ia apresentar, e abordar esse tema de mundos alienígenas que o reboot apresentou para nós aqui. De uma certa forma um derivado do reboot aquele mundos alienígenas, ali entendeu? Agora imaginar isso dentro da série, no Canon, no Prime, né? Porque muita gente fala que o Universo não é do Canon, não é do Prime, é uma real alternativa. Só que cara, tem muitos argumentos que dá para refutar, para provar que sim que o Universo é do Prime, é Canon. E, eu, e se vocês quiserem deixar muito like, eu posso fazer um vídeo sobre isso. Inclusive é um vídeo que eu poderia ter trazido, cara, muito tempo. Porque faz muito tempo que tem, existe essa teoria, né? Que Ben do Universo é uma realidade alternativa. Só que eu posso trazer agora pra vocês. É só vocês comentarem vocês querem. Eu trago pra vocês. Beleza. Mas, enfim. Imagina. Tiver crossovers também, por exemplo. O Ben, ele se encontra com os Transformers aí. O Omnitrix escanear o DNA dos Transformers. E o Ben, ele se transformar no Décimos Prime. Tipo, o Décimos Prime ser canonizado. Inclusive, você não viu. Esse dia aqui eu falo tudo que o Ben 10 possa transformar. De outras mídias, inclusive, transforma. Essas coisas. Você não viu. Tá aí no card. Dá pra extrapolar. Dá pra Fazer que nem em years later, né? Tipo, o Ben ele se interessar em estar escaneando os alienígenas, né? Que nem aconteceu né, na HQ do Ben, ele escanear o Saiyajin e ganhar o Monk, né? Ele ficou todo animado acontecer isso com o Ben, ele decorindo novos alienígenas, ele enfrentando vilões em determinado planeta, ter algumas sagas, né? O Ben, o Ben e a sua equipe participam desses planetas. Imagina aí, o Ben ele tem uma nova namorada alienígena, seguir os passos do Vomax, tá? Eu sei que você pode dizer, ah, e a Kai, mas a gente sabe como que o Ben é. Vai que ele vacila com a Kai também. Aí ele tem uma nova namorada, ou seja, isso significa que como é uma outra série, teria um outro Ben 10.000 com uma outra vibe, uma outra esposa, entendeu? Muda tudo, né? Mudou de série, muda tudo. Há outras possibilidades que podem acontecer, mas eu tenho certeza, galera, que se eles quiserem fazer mesmo, porque fãs dá certo, né? Imagina eles querer fazer o que a gente, nós fãs de Ben 10, queremos ver de verdade. Uma série que a pessoa olhe e diga, não, Ben 10 não é pra criança, Ben 10 definitivamente é uma série madura, é uma série que... É muito complexo, mas é isso que a gente quer ver, que eu desejo ver em Ben 10. Então, eu espero que Duncan Roleal, você se estiver assistindo, cara, capricha nessa série, capricha Cartoon Network. Bora colocar a Ben 10 pra frente, que eu sei que é o ganha ponto de vocês. Ben é uma franquia bilionária, vocês têm que dar o máximo dessa série pra, pra agradar os sonhos E não ficar, ficar fazendo de qualquer jeito, ganhando dinheiro fácil e não, viu? <risos> mas é isso, galera. Se for o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa aquele like, comenta aí o que você acha, o que você acha que vai acontecer. Se realmente você acha que eles estão falando de Ben 10 outra coisa, você tem esforço e esperanças para né, a voltar, comentar aí. Então, deixa aquele like, se inscreva no canal, se você Seja membro, ative o sininho, falou e tchau!